Olá, meu nome é Davi, e esse é o um Diário de um TDAH. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre empatia. E eu gostaria de deixar claro antes que eu não vou estar aqui falando uma opinião factual de empatia, análise sociológica concreta, eu vou estar dando a minha visão de mundo e a minha opinião, não sou estudioso de sociologia, nem de psicologia, nem nada disso. Dito isso, é, na minha concepção, o que as pessoas muitas vezes chamam de empatia não é exatamente empatia. Dentro do conceito de jogos, existe um termo chamado círculo mágico, que foi cunhado conha pelo Johan Huizinga. E esse termo, ele significa o seguinte, quando você vai jogar e também outras atividades como ver um filme, ler um livro, basicamente Qualquer atividade que envolva você se conectar com uma outra realidade, uma realidade que não é exatamente concretamente a sua, você cria o que ele chama de círculo mágico. É um isolamento que você cria da realidade e você passa a viver temporariamente a realidade que você está vendo. Isso faz com que a gente consiga ignorar elementos, muitas vezes, é, absurdos, que a gente vê em filmes, em séries... Isso consegue fazer com que a gente, quando vê um personagem morrendo, a gente consiga ficar triste, ou alegre. Não está pensando nada daquilo, mas você está vivendo aquela realidade. E muitas coisas que as pessoas gostam de sentir, que é empatia, nada mais é do que o efeito do Círculo Mágico. Quando você vê alguém contando uma história para você, quando você lê um texto na internet, ou você vê um vídeo, uma reportagem, você cria um Círculo Mágico, você está lendo uma história. Não é sua realidade, você está lendo outra realidade. E aí, logicamente, se alguém contar uma história que sofreu bullying quando era adolescente, e que sofria muito, e que pensou em temas pesados, você pode até chorar junto com essa história. Mas isso não é empatia. Porque assim que você terminar de ler aquele artigo, assim que você fechar aquele vídeo, você vai esquecer o que realmente importa. Você vai esquecer aquela pessoa. Ou, dando um exemplo do que eu falei do bullying, você lê uma história muito triste sobre alguém que sofreu bullying durante desde a sua adolescência até a sua fase adulta. E aí você se emociona, compartilha na internet, é lindo. Até que quando você sai da internet, você passa para uma outra pessoa e faz bullying nela. Você não teve empatia com o bullying. O que você teve foi criar um círculo mágico onde você temporariamente viveu aquela realidade. Empatia vai muito além disso. Empatia é, primeiramente, você se preocupar com a questão da outra pessoa, e aí você tem dois pontos muito importantes. A projeção, que é você tentar entender, na medida do possível, o que aquele indivíduo está sentindo. Qual é a realidade daquele indivíduo. E por que na medida do possível? As pessoas gostam de dizer que a empatia é usar os sapatos dos outros. Tudo bem, vamos pegar essa analogia. Se eu pegar o meu... Tênis, e der para um de vocês, ele não exatamente vai dar a sensação que eu sinto. tá? Mesmo que você tenha o mesmo número que o meu, que é 42, você ainda não vai sentir o que eu sinto. Eu tenho um formato específico no papel. Você não vai sentir a pressão nos pontos que eu sinto. Eu não vou sentir o contrário também. E é essa a questão. Você não pode, de forma nenhuma, viver 100% a experiência da pessoa. Você pode tentar criar conexões. Por exemplo, você vê uma história sobre problemas familiares sem sempre problemas familiares parecidos, você vai tentar conectar com os seus problemas e lembrar e conectar nesse ponto. Se você não teve problemas familiares, mas você conhece alguém que teve, você vai conectar também. A outra questão importante é respeitar essa posição da outra pessoa, porque se você não vê aquilo... E a pessoa disse que uma situação doeu muito, mas na sua percepção não doeu, é a sua percepção. Você está comparando com uma vivência sua, uma experiência de outro. Então, a empatia é você se preocupar com o outro, tentar projetar caridade e respeitar. Se você não está seguindo esses parâmetros, você não está tendo uma empatia de verdade. Você só criou um círculo mágico. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever, curtir. Curtir o canal, comentar e compartilhar se vocês quiserem continuar vendo o mundo pelos olhos do TDAH. Obrigado.